Bom dia. Bom dia. Olha esse visual. Esse é o visual dos quartos. Chegamos em Fernando de Noronha, galera. Fernando de Noronha um dos destinos mais famosos do Brasil mais desejados, mais bonitos, mais bonitos. e a gente vai ficar aqui sete dias, vai ter tempo pra gente ver bastante coisa e mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá aproveitar nosso primeiro dia? Sim, bora! bora. E a gente tá fazendo essa viagem junto com a nossa parceira Aventuras Viagens, que vocês já viram em outros lugares em outros vídeos. Sempre lugares incríveis. Sempre lugares incríveis. Eles são super especializados em viagens com muita natureza, ecoaventura, e tem pacotes bem legais aqui em Fernando de Noronha também. Isso aí. E o primeiro lugar que a gente vai hoje na verdade é um tour, que chama Ilha Tour. Auto-explicativo esse nome, né? Auto-explicativo. <risos> a gente vai conhecer tudo que tem na ilha em um dia inteiro, a gente volta só à noite. Isso aí, esse é um dos passeios mais recomendados para você ter essa visão geral, ter uma visão da ilha toda, que não é tão grande, acho né? que são 16 é. ou 17 km Sim. de ilha e é isso aí, bora lá? Bora! Vamos lá. Tô animada! Essa praia tem um mar super agitado, então ela não é recomendável para a gente tipo, mergulhar, tomar banho. Mas ela é maravilhosa, olha só. E essa pedra aqui, ela lembra ou uma baleia ou um leão marinho, dependendo do ângulo que você olha. E por Esse isso é, que é o nome da praia. praia bem linda, tá um pouco nublado, mas tá bem bonito. Nossa! A água continua um azul forte, assim, meio verde, mesmo com o tempo nublado. É impressionante. a gente vai mergulhar, tem vários bichos, eu tô aqui animada, porque falaram que tem tartaruga, tubarão, coral, enfim, 200 né, estou animada. Veremos. Aqui no meio que a gente pode mergulhar só com uma nadadeira e daqui pra cá é obrigatório o uso do colete, não pra, porque a gente sabe ou não nadar, mas pra gente não conseguir afundar porque ali tem coral e é pra proteger. não estragar, pra proteger, exatamente. exatamente. Então todo mundo é obrigatório na ponta de cá usar o colete salva-vidas. E vamos lá, estou animada. Ah, Bora. falaram que é difícil também, é nadar contra a correnteza. A gente vai na raça. Bora. Na raça? Vamos. Então vamos. <risos> demais! Muito, Muito legal! Bom. Incrível, maravilhoso, e faz tipo, na praia, entra, vai ver, vai ver, achei tá cheio sim. de bicho lá. Sim, sim. Chegamos na praia da Cacimba e aqui tem os famosos... Ilha dois, dois Irmãos, né? Do... Eu tô com o Morro Dois morro Irmãos dois do Rio. É morro chama é Morro também. E a gente também vai a pé até a Baía dos Porcos. Vamos andando? Esses bastidores aqui vocês não veem, né? Que é o quê? Mochilas, bonezinho, carregar mil coisas e fazer uma trilha com ela ainda. Corta e mostra a cena bonita agora. Corta e mostra a cena forte. Cena bonita. Volta com tudo agora. Volta, me dá tudo. <risos> é, pronto. Look ahead, the sea is coming. I know we've been through a lot, but just wait. For better days to come and carry us like wind in our sails Hold on tight I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight This vision that I saw is getting closer every dawn da Raquel, é um mirante na verdade, a gente consegue ter uma visão bem legal aqui do mar e aqui atrás também tem o Museu dos Tubarões, então a gente vai fazer esses dois passeios agora rapidinho e depois a gente vai para a Praia do Sancho, mais bonita do mundo, eleita várias vezes, vamos ver. Vamos ver. <música> descer para a Baía do Sancho, a gente vai, vai descer uma trilhinha para chegar lá. Não é tão escadas. simples. É, mas pelo que eu entendi, não são escadas assim, igual a gente tem aqui. Afinal de contas, não, nada de graça nessa vida. Né? <risos> We are dreamers of Terminamos o nosso leitura hoje e eu gostei bastante Apesar de a gente ir em vários lugares, eu acho que o tempo nesses lugares foi legal, deu para é, nadar, é. Pra mergulhar. Geralmente Mas tem é mais lugares corrido. que deu vontade de voltar, com certeza. É, Baía dos Porcos, é. acho que foi a campeã, não foi? Foi, e o mirante lá de cima dela também lindo. Legal, esse foi o nosso primeiro dia, nosso primeiro passeio. Então, Amanhã temos sujo. passeio de barco, não é isso? Amanhã passeio de barco pela manhã, e agora o que eu quero mais na vida é tomar um banho, porque eu estou puro sol areia e qualquer coisa... Bom dia. Bom dia, começando o nosso segundo dia aqui em Noronha e hoje a gente vai fazer um passeio de barco que é um passeio tradicional daqui que a gente vai rodar a ilha de norte a sul passando por várias praias e em alguns lugares a gente vai conseguir nadar e a grande expectativa para mim pelo menos desse passeio é a gente conseguir ver golfinhos, Ah, verdade. será? Olha com tanto de animal marinho que a gente viu ontem na praia eu tô é. achando que com certeza a gente vai ver golfinho hoje. Você viu tanto de golfinhos? Não, eu achei que a gente ia ver alguns de longe, mas eles estavam tipo, do lado do barco. E esse passeio, gente, a gente está andando por toda a costa, de norte a sul da ilha, vendo todas as praias. Aí ele vai explicando, falando o nome de cada praia, por que, que tem esse nome, ou se a praia é aberta ou fechada, vai explicando um pouquinho sobre cada lugar. E agora a gente está chegando na Bahia de Sancho. Chegamos no Sancho, agora bora para melhor parte. Água água. <laughs> Passeio de barco, aprovado. Aprovadíssimo, a gente adorou, gente. Legal demais. Hein? A gente mergulhou numa área lá da Praia do Santos que a gente não foi ontem, tá cheio de peixinho coral, tudo peixinho colorido, assim, maravilhoso. Fala, eles já viram. Ah, é verdade, <risos> vocês já viram. Vocês devem ter reparado que não tá tendo imagem de drone nesse vídeo. Isso porque aqui a gente tá numa área de parque, é um parque nacional, 70% da ilha é um parque. E além de tudo, já não, já não poder filmar porque é um parque, aqui tem um aeroporto que é no meio da ilha, né? Então a gente tem uma grande área do, de, em volta da ilha, que é uma área de no-fly zone, né? Uma área de não-voo de drones, então tem muito drone que não existe a opção de você desabilitar isso. O nosso, no caso, é o Mavic Air. No a, gente, <risos> a gente não consegue desligar essa opção dentro do drone, então a gente não consegue subir o Mavic Air aqui dentro da, da ilha. Tem drones que você desliga o GPS, desliga tudo, ele não sabe nem onde ele está, ele vai e voa. O nosso não tem jeito, então não tem imagem de drone. E tem uma coisa sobre imagens que vocês sempre perguntam pra gente. Como que é possível a gente fazer imagens legais com o celular? E a gente está com uma missão aqui nessa viagem de mostrar isso pra vocês. Então a gente está aqui agora na Baía dos Pocos, vamos montar um clipe desse lugar feito todo com o celular, e o celular que a gente vai usar para fazer isso é o Motorola One Action que tem vários features legais, ele tem três câmeras e uma dessas câmeras é uma câmera de ação essa câmera de ação quando você vem no modo vídeo, ela filma muito mais aberto que uma câmera tradicional e mesmo você segurando na vertical, ele filma na horizontal, isso é muito bacana além dele também filmar no formato tradicional do vídeo, ele filma em 4K, filma em slow motion muito legal o Motorola One Action, vamos testar ele agora aqui na Baía dos Porcos. demais esse lugar, né? Acho que aqui já virou meu lugar preferido aqui de Fernando de Noronha. Eu né? eu gostei mais. Legal. Galera, se vocês curtiram as imagens do Motorola One Action, a gente vai deixar o link aqui na descrição, porque ele está com frete grátis e você tem condições de pagamento super legais como pagar em 20 vezes. Começando o nosso terceiro dia, e hoje a gente vai fazer dois mergulhos em dois pontos que são famosos aqui por serem um dos melhores para se mergulhar aqui em Fernando de Noronha. E agora nós estamos devidamente motorizados. Não estamos? É isso aí, vamos dirigir. take a walk then I swim in the sea that will mean everything yeah everything to me can we get out of this one waiting and missing I never thought you would leave me here we can get out of this one Just like we got through everything now, but I see you, honey, this isn't Thank you. A gente tá amando o Fernando de Noronha. A expectativa já tava alta. É, mas tá e superando todas, gente. Tá superando todas as expectativas. Muito, superando muito. E amanhã a gente vai fazer um dos passeios mais famosos aqui, que chama Canoa Vaiana. Vai ser um rema rema Canoa Havaiana é um dos passeios mais famosos, mas isso vai ficar pro segundo vídeo. A gente vai ter dois vídeos de Fernando de Noronha. Então, galera, se vocês curtiram, dá o like, se inscreve Comenta no canal. Que que vocês acharam. E é isso aí. A gente isso, se vê gente. por aí. A gente se vê por aí. This is no-